Bom dia, pessoal. Hoje nós estaremos resolvendo a questão número 159 da prova amarela do Enem de 2019. Eu farei uma leitura da questão agora. Após o Fórum Nacional contra a Pirataria FNCP, incluir a linha de autopeças em campanha veiculada contra a falsificação, as agências fiscalizadoras divulgaram que os cinco principais produtos de autopeças falsificados são dois pontos: rolamento, pastilha de freio, caixa de direção, catalisador e amortecedor. Após uma grande apreensão, as peças falsas foram cadastradas utilizando-se a codificação. Dois pontos. 1. Um, rolamento 2. Pastilha de freio 3. Caixa de direção 4. catalisador, 5. Amortecedor Ao final, obteve-se a sequência 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4 Sucessivamente Que apresenta um padrão de formação que consiste na repetição de um bloco de números. Essa sequência descreve a ordem em que os produtos aprendidos foram cadastrados. O segundo milésimo, 15 quinto item cadastrado foi um ou uma. A rolamento, b catalisador, c amortecedor, d pastilha de freio e caixa de direção. A gente sabe que a sequência é feita pelos elementos 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente, certo? A gente pode tentar identificar o padrão dessa sequência é, e... Através do. Se a gente pegar um número qualquer, por exemplo o 3, a gente consegue descobrir qual é o número que vem depois dele na sequência? Se a gente for observar, tem o um 3 aqui, que o sucessor dele é o 4, e tem o um 3 aqui, que o sucessor dele nessa sequência é o número 2. Então o 3 nessa sequência ele tem dois sucessores distintos. O 1, um, por outro lado, ele só tem como sucessor nessa sequência o número 2. Outro número que também só tem um sucessor é o número 5, porque o, o único número que segue ele, que vem depois dele nessa sequência é o número 4. Aqui ó, no final, se a gente fosse observar, se a gente for observar aqui, quem vai seguir ele depois é o 4. Aqui ele começa a diminuir a sequência, como aqui também ela está diminuindo. Aqui ela está diminuindo até o 1, depois ela começa a crescer de volta. 1, 2, 3. E depois, ela, depois do 5 ela começa a decrescer novamente. Então a gente sabe que o número 5 e o número 1 só tem um sucessor. Só tem um sucessor... Nesta sequência, então se a gente a gente poderia é, reorganizar essa sequência de uma forma conveniente: que é a seguinte: ao invés de escrever o 5 aqui, a gente vai escrever ele aqui embaixo, daí depois vem o 4, o 3, continuando a sequência, né? o 2, o 1. Um, o 2, 3, 4. Ao invés de escrever aqui, a gente escreve aqui, de, aqui embaixo. Que é a sequência que a gente tinha. Agora a gente. Outra coisa interessante a fazer aqui é enumerar essa sequência, ordenar ela, né? O 5 era o nosso primeiro número, o 4 era o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. 22, vigésimo terceiro, vigésimo quarto, e assim sucessivamente, né? Hum, se vocês forem observar, a gente tem oito números em cada linha, né? E os né, dessa maneira que a gente representou aqui é, na coluna que o número está, ele pula de 8 em 8 casas. Aqui é o 2, daí se a gente somar 8 a gente chega no 10, somando 8 chegamos no 18. Aqui nós temos 3, somando 8 chegamos no 11, somando 8 chegamos no 19. Aqui temos 4, de, somando 8, 12. Somando 8 chegamos no 20, no vigésimo elemento da sequência. É, então a gente pode. A gente consegue descobrir que. Como a tabuada, ela pula de 8 em 8, certo? Vamos pegar aqui o. O décimo sétimo. O décimo sétimo, se a gente divide 17 por 8. A gente tem. Resto 1. Que vai dar 16. Sobra 1 de resto. Aqui, o quociente, para a gente, não importa. Ele não vai ser importante para a para nossa conta. O que vai ser importante aqui vai ser o resto. que O resto vai representar é, quantos elementos a partir do 8 ele está. É, a partir de um múltiplo de 8 aqui nessa sequência. Porque os múltiplos de 8 são o 4, o 4 ele, ainda, ele não é um 4 qualquer, ele é um 4 cujo o próximo elemento é o 5. Ele, ele é um 4 quando a sequência está crescendo, necessariamente. Porque aqui, ó, o 18 ele não é divisível por 8. O 4, quando a sequência está decrescendo, ele não vai ser um múltiplo de 8. O 4, o número, a posição do número não vai ser divisível por 8. Daí, ó, o 17, ele sobrou o resto 1. Quer dizer que ele está um número após o 4 no final da sequência. Que, no nosso caso, ele a gente pode associar com essa primeira linha aqui, ó. Porque se o resto for 1, quer dizer que ele, como o, o 4, qualquer 4 que for... Qualquer posição que for múltipla de 8, ela vai estar no final... E, portanto, o próximo elemento vai começar a partir do 5. E daí a gente vai contar esse número de posições aqui. ó. No caso do 17, vai ser 1. Então, se a gente tem resto 1, a gente vai olhar para o primeiro. Então, o número 17 é o número 5. Ele, o valor dele é 5. O décimo sétimo elemento na sequência é, portanto, o número 5. Se a gente for olhar para o número 2015, se a gente dividir ele por 8, a gente consegue 2, é, dá 16. 41 um dividido por 8 é 5. 40 sobre 15. Dá por 1. Um, sobra 7. Então, ele vai estar na coluna 7. Então, a gente vai olhar. Ele vai tá na coluna 7. Então, o valor. Ou na sétima coluna, né? É, o valor que está nessa coluna é o 3. 3. E nas alternativas que nós temos, o elemento que, é, utilizando os códigos que foram passados lá, o elemento cujo código é 3 é a caixa de direção. O elemento 3 é a caixa de direção. Ele, ele está na coluna 7, tá? mas o, o valor dele é 3, tá gente? É, observando aqui. Isso representa uma caixa de direção. Então, a nossa resposta é a resposta E, na nossa prova amarela.